Aquela velha máxima do quem eu sou e onde eu quero chegar. Você vai treinar a velocidade? Treino de velocidade é um treino intenso. Normalmente, para você se recuperar de um treino intenso, são umas 72 horas até. É longo o processo. Pô, dá uns três dias aí de, de recuperação tá? para você estar tá plenamente. Dependendo do momento do seu treinamento, onde você está, você pode botar até menos dias para você se recuperar. Mas a chance de você expor o seu corpo a um risco grande ou oh, se dispor o risco a uma lesão é grande, então cuidado com o número de treinos intensos no velocidade, velocidade porra, é pancada, é o máximo que você pode dar então você colocando um treino de velocidade mesmo, semana, depende também do volume desse treino de intensidade desse treino de velocidade, beleza? que você está falando, propriamente dito mas lembre-se, treino muito intenso requer um descanso um pouco maior pode ser um descanso ativo, pode ser um descanso passivo, fazendo nada, isso tudo vai depender do estágio, do momento do seu treinamento e quem você é e onde você quer chegar, beleza? Mas eu não recomendo para pessoas, digamos, normais assim como nós, mais de um treino de velocidade por semana, que isso pode chegar a um risco de lesão maior, por conta dessa carga, essa intensidade que você está aplicando no seu organismo, beleza?